Você já teve interesse de saber como os vídeos do canal são feitos? Além de eu te contar como eles são feitos, irei dizer a parte mais difícil para mim. Pode parecer óbvio para muitos, mas talvez não para você. Então, a parte mais difícil é... Ter uma ideia de vídeo não é tão difícil quanto você pensa. Já é que eu tenho três folhas de caderno quase inteiras, se não fosse por uma, cheias de ideias. Nesse caso, eu escolhi a ideia porque aquilo das estátuas gregas são pequenos. No caso desse vídeo, eu já tinha feito um pouco do que eu vou dizer em seguida, mas whatever. Primeiramente, eu dou uma pesquisada bem rápida para ver se o conteúdo tem potencial de virar um vídeo e quebro o assunto em tópicos. Já que aconteceu de escrever um roteiro, e quando eu já tô editando, aí eu vou lá e lembro, nossa, esqueci de dizer isso, né? Desse jeito, não corre o risco disso acontecer. E sim, os roteiros são feitos no Google Docs. Ah, mas e se você esquecer de escrever algum tópico no roteiro? Aí a culpa é minha, né? Lanes, o que são esses parênteses no seu roteiro? São coisas que eu devo fazer na edição para ficar mais fácil de saber o que eu vou botar aí na edição. Já que enquanto eu escrevo o roteiro, eu já tenho uma ideia de como vai ficar a edição do vídeo. Dessa vez, os tópicos que eu acabei vendo que tinham era... Depois de tudo escrito, eu vou fazer a revisão. Eu vou procurar partes que são desnecessárias, não deu pra entender o que eu queria dizer, ou coisas do tipo. Mas esse tipo de revisão é falha, já que eu só acho os piores erros. A maioria das coisas que eu tiro são depois de eu já imprimi-las. Por exemplo, no vídeo As telas São Estranhas, eu tive que regravar o áudio três vezes, já que nas duas primeiras vezes eu tava tendo dificuldade pra ler, já que tinha muitos erros. Enquanto eu ainda tô escrevendo o roteiro, ou sequer tendo a ideia de vídeo, eu já começo a ter uma ideia de como vai ser a capa. Eu faço toda a palhetinha primeiro, pra ver qual pose deveria ser melhor. Depois, eu faço o desenho de verdade. Eu tenho o costume de sempre ter apenas desenhos, e não imagens nas minhas capas. É parte da estética do canal, né? Fazer o quê? É importante que você consiga ver a imagem, mesmo se estiver de longe. Então, eu sempre boto um zoom pra fora pra ver se tá bom, e sempre dou um zoom a mais na imagem pra ela ficar esteticamente bonita. E depois eu boto só um efeitozinho lá, um filtro pra ficar tudo bonitinho eu não gravo áudio dos meus vídeos pelo computador, e sim pelo celular. Geralmente, é o celular da minha irmã, já que o meu... O microfone? É aquele famoso fone de ouvido da Samsung, com a meia que tá toda ferrada com o um porta-treco. Paga nós Samsung! Então, eu transfiro os arquivos do celular pro computador e edito o áudio. Eu tenho até um papelzinho dizendo tudo que eu devo fazer na hora de editar o áudio. O áudio, quando eu tô gravando, é meio porco, é por isso que eu boto tanto efeito. De acordo com os parênteses, eu procuro as imagens ou os vídeos que eu preciso para a edição. Depois de tudo baixado... Foda-se as imagens, na verdade eu vou editar o áudio. <risos> eu tiro as partes onde demora pra falar, respiro... Ou eu só não consigo falar direito. Pronto, pronto. <risos> Agora sim, as imagens e os vídeos em seus devidos lugares. A fonte pra quem sempre quis saber é a Lemon Juice. Ela tem acentos e eu acho parecido com a minha letra. Sem ofensa, né? <risos> eu demoro mais ou menos 8 horas para editar um vídeo. 8 horas pra cima, no caso. Já que eu tenho que colocar no lugar direitinho, ver se tá bom... e essas coisas. Se você tá se perguntando como é que eu tenho as ideias do que botar nos parênteses, eu digo que é pela intuição. Eu penso no que ficaria melhor. O editor que eu uso é o Oliver. Mas antes, eu usava o Filme, que era melhor. Por que você trocou então? O próprio Filme recomenda que para usá-lo, para ter um conforto melhor, ter 8GB de RAM. Mas eu só tenho 4GB. Por causa disso, ficava toda hora travando. Não sei se você acertou, mas sim. A parte mais difícil é a parte da edição. A parte mais fácil é editar o áudio. A parte que eu mais gosto é fazer a capa. E a parte que eu menos gosto é de gravar o áudio. Porque uh, eu odeio minha voz. <música>